E as suas alterações subsequentes? Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 2. Processo 48, 500, 0, 0, 11, 17, 2022, 10 consoli, Consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática. Autorização para comercializadores de energia em atendimento ao Decreto 10.189 e as suas alterações subsequentes. Diretor Efaim Pereira da Cruz. Item 3. Processo 48.50.0062.25.2021.06. Recurso administrativo interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. TESA. Em face do despacho 4041-2021, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 4. Processo 48.500.005894.2021. Recurso administrativo interposto pela múltipla participação em LTDA, em face do despacho 2000. 754-2021, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Diretor Sandoval de Araújo Fetão Zaneto. Item 5, processo 48.50.0012.11.2020.15 e outros. Autorização para infinito, ENERGY, investimentos e participações S.A., implantar e explorar, as centrais geradoras fotovoltaicas, fase de palma 1 a 9. Fase da palma, perdão. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 6, processos 48.500, 2021, 49 e 25, 1, 2021, 02 2. Autorização para a veredas energias renováveis SA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Jardim Veredas 1 e 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. E item 7. Processo 48.50.0028.85.2019.95 e outros. Inclusão do artigo 1o A. Nas resoluções autorizativas de declaração de utilidade pública em favor da Neoenergia Vale do Itajaí, transmissão de energia SA, das instalações de transmissão objetos do contrato de concessão de transmissão número 1 2019. 2019. Sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Vital Sanete. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a nona sessão de sorteio público ordinário de 2021, ou 2022. É, muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.